Do céu Santo é teu nome Teu reino Buscamos a tua vontade Aja feita na terra, como é nos céus, deixa o céu descer na terra. O céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer O poder é Tu e a glória para tá sempre. Amém. Teu o Teu o poder é Tu e a glória para tá sempre. Amém. Deixa o céu descer. De ser mm -hmm.